Sábado, tu vai embora? Que hora é sábado? Ou domingo, sei lá. Ah, eu vou depois do evento. Tem que ver que horas que o Renan e o Lelé vão embora, que eu vou querer dar uma zoadinha antes de ir embora também. Mas não vamos zoar sexta? Vamos zoar todos os dias, tá ah, não? Você tá falando <risos> com quem? <risos> não, não, é que é uh, sábado eu vou ir mesmo. Sim, eu tô ligado. Eu boto fé, hein. Que beira que tá indo de fúria, mano. O que o cara tá falando? Hã? Ah, porque o Renan tá indo de fúria, é isso que ele quis dizer. Não, só que eu, o Renan mas é tá porque... eu que tô indo de fúria. Ué? Crack, mano. Essa comunidade já bateu tanto com a cabeça no teclado que. sabe nem o que tá falando mano. Caralho. <risos> Vamos lá. Eu vou. Vocês querem o pinto? <risos> <risos> Ai, mano, veio o Derecho olhando pra cima aqui. Nossa, olha esse cabelo, velho. Meu bom, Deus. Deus. É, pode ser o pinto, né? É, Eles vão que fez, com com keep. Every cry. Eita. Autismo <risos> do caralho. E <risos> <so it begins. risos> Tô grávido meu rifle. Bola esquerda. Tem que, a gente tem que falar isso antes, mano. Tem que falar quando tiver saindo da base, senão não tem merda. Olha o Victor correndo na né? Renan, é graça. Ó, <risos> estunta, oh! <risos> <O> viu? <risos> Ó, oh, sujo de louco. O trecho tá só nos estúdios. Vai pra carrinha. Não! Não! Não! Não! Atirei na versão. Bonnie, você roubou minha cura, Bonnie. Ah, não é culpa minha. <risos> Vou recuar daqui. Você roubou minha cura, Bonnie. Eu vi a cura vindo da minha direção e até. a cura era minha aqui. intenção. É, morrer. pegar o ponto. Pelo ponto, pelo ponto! Tô longe. Não tem como não tem como. Ah, o mal travou. Nossa, travou o protão. Travou olhando pra cima. Escutei, só vai. Não. Ah, algum tiro no mate. Nossa, re... Como é que eu acertei headshot? Tirei okay. através do chão. No Victor, ele tava correndo lá certei. Sim, mas eu acertei headshot? Ah tá Através do chão <risos> Oh, o Thermos me é. Aqui É o Não Fica da puta, ah morreu, foda-se mas me matou. Victor aqui, Victor no carro aqui. Aí, ó. Tá levando o carro aqui. Together, we are strong. Esse da MIF são é muito longos, velho. Isso é louco. Me cura! Ai, não! Nossa, o pinto cura. É... Um segundo, mano. Ele dá pra trás. Não Bombado Não, não, eu recuo pra cá Vou morrer Vou morrer Não chegou não... Ah, estunado. Ah nossa, eu morri que nem bosta agora. Mas dá pra defender de boa. Caralho, o Renan perdeu vida muito rápido. Caramba! É engraçado, tipo, uma partida é difícil demais, a outra é fácil demais. Sim. É, é ridículo. Bem-vindo ao Paladins! Não tem uma partida balanceada, tá ligado? O hum. é ridiculamente fácil é ridiculamente difícil? Bem-vindo ao Paladins! Campeões do reino! Se a gente perder essa, a gente é muito noob. Que porra! Né? Esse Thermos ali é a terceira terceira que é iniciante, véi. Maldama também. Sim, ele veio lesado, né? Sim. Esquerda de novo. Vamos luchado, vou lutar já. Também vou. Olha relógio, ponte, fica mais fácil. Cachoeira, sei lá. Eu, eu sempre brinquei com a esquerda, onde é a direita. Eita, o todo louco aqui, velho. Aí dentro, Os dois ficam juntinhos. suporte o tanque deles. E o to. Tô bom, Nossa, eu curei. Não foi. Não é, é bem, ninguém assim. na visão. Tem janela direita. O dome <risos> oh, é aqui na direita. Não. Ai ah, é no ponto. Morrer. Nossa risada dessa nível, velho. Cê é louco. <risos> Nem sei onde eu estou indo, mas eu estou lá não, é não é estou que bono! Da cara, da cara. Tô bem. Atrás, atrás, drogos. Morri. Tá com a cara da bolha, né? Ah, morri. Nossa, que, que ele esticado no chão? um oh, bicho esticadão, <risos> Tá todo mundo esticando nesse pet, mano. Estranho. <risos> Não! Abra cara da cara. Calma, corri. Atrás <coughs> <coughs> eita, cara, não vai não deu. Morrendo, nossa, finito chegou bem na hora. Droga, quase que eu mato ele ainda. Virava que era o último ponto, fiz até emote também Imagina. Fiz emote e leva um tapão na nuca. Fiz o que o oh, seu pedaço de bosta? O pedaço de bosta, o meu tamanho você É o <risos> é um anão! Olha cá. Mano, todo mundo sensualiza essa skin aqui, né? Olha a cara de... Sei lá, não de loja morta. Que medo! Parece um não defunto. Ei, por isso mesmo me dá medo, defunto não me dá medo não. É meio sádico. <risos> de Olha, medo. defunto tá morto, então não me dá medo. É, e se ele levantar e começar a andar e correr atrás de você... Daí, né? É um defunto, <risos> é, um, é um vivo. Não, não, não, não, tem outro. Tá. Ele tá com raiva de mim, seu oh! Era pra mandar o pintinho ali. Eu fui mó, mó na telha, achando que o pintinho ia chegar. Aí o pinto para no meio do caminho. Né? Ah, o pinto devia atravessar mesmo que ele curasse. Ele já cura mó rápido mesmo. Não, é lendária. Se ele não, não para, ele não cura tudo isso, não. Ah, eu tô fim de curar. Então eu não vou ficar no top agora, não. Vamos farmar mais um pouco, hein. Pegar bastante XP no passo. Ai, porra. Ih, agora a gente perde ponto e perde a partida. Pra... Não pode perder a humildade. Pode perder uma humildade que eu não tenho. O oh, filho de puta não. Não. Ah, eu queria aparecer Uau. Triste is, is, please, please. Please, please. Eu vou usar essa skin de Drogos agora, não dá para usar outro O Drogos é todo bocado, né, velho? Meu Deus